Meu nome é Carlinho do Macedo, eu sou um profissional em transição de carreira. Eu trabalhei muitos anos como executivo e como profissional da área de Real Estate Facilities. Sou graduado em Arquitetura e nessa transição, minha transição de carreira eu comecei a ajudar algumas pessoas de um grupo que eu faço parte a facilitar a transição da carreira deles. E nesse movimento de ajuda eu conheci a Lígia, uma pessoa que tinha feito Business Academy com ela, falou super bem dela para mim. E me falou que eu precisava conhecer a Lígia, Nem me disse exatamente por quê. Uma daquelas coisas que acontecem na vida, aquelas coincidências. E aí, quando eu conheci a Lígia, eu fiquei muito impressionado, porque ela, ela tem uma, uma, uma capacidade de ajudar as pessoas a se, a se conhecerem, a refletirem o seu propósito e a sua, sua força maior, sua, como se fosse a sua missão na vida profissional. E até pessoal. E, e essa, foi muito rápido que ela me passou essa essa habilidade que ela tem. E como eu fiquei muito animado com essa possibilidade, eu tenho, falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um sabático compacto, que foi o que ela fez na vida dela, e o que ela está propondo para as pessoas. E quero me transformar com base nesse conhecimento e nessa experiência. E, e aí acabei vindo parar no Business Academy com ela, que foi uma experiência realmente transformadora muito profunda, eu não quis fazer isso de uma forma superficial, eu fui me aprofundei em cada módulo e eu estou ainda me aprofundando neles, está é... sendo um processo que ainda vai continuar gerando resultados e consequências porque eu ainda não cheguei no final dele da maneira como eu quero, mas nesse no meio do caminho eu comecei a me posicionar com alguns negócios que eu in, me envolvi e... Isso provocou uma grande transformação em mim como profissional e como pessoa. Então eu recomendo que as pessoas que queiram se transformar, queiram ser agentes de mudança e, e queiram ter mais propósito no que fazem, transformar o que fazem no seu estilo de vida e a sua vida no que, no que fazem, no seu, no seu trabalho, façam o Business Academy. Eu sou muito grato a Lígia por isso é, e muito feliz por ter conhecido ela e por todas essas coincidências. Portanto, vale muito a pena. Obrigado, Lígia. E boa sorte para você que vai fazer o Business Academy.